E aí? Me chamo Douglas. Ei, <risos> velho, <risos> <risos> <risos> eu tô parecendo aquele carinho de novo. Eu tô parecendo um o Zabuda, o demônio do gás de oculto. Conheci, Você é Zabsammote, né? Zab, o demônio do gás oculto? Sim, eu sou Zabsamot, o demônio do gás oculto. Vocês conhecem? Não, não, nunca vi. E aí? Me do Douglas. Eu sou um lutador mascarado aí. Eu sou de velho. <risos> e aí, Gilmar? Corta em já, aí. Eles vão falar um tema legal pra cacete Felicidade de criança Qual é? Assiste televisão, lógico A única... Peraí, peraí, deixa eu tirar isso aqui pra eu... <risos> Que eu já tô suportado, né <risos> Ainda bem, eu fui criança das 90 E tive hum, a chance de ver a, manche a manchete Cara, é... A manchete, ela tinha dois quadros do programação infantil Um pra um manhã e um pela... e um pela tarde noitinha <risos> Cara, Ah, vamos sair um Então, é, era, como, era como eu assisti esse desenho. Principalmente com meus 7, 8 anos. Quando eu cheguei ali, escola, e, cara, era muito louco. Tanto o Tokusatsu, quanto o é, Jiraiya, que era meu favorito. É, e o Espectro, Quanto, é, digamos, Live também gostava. Tanto quanto o seu anime, E na cara, meu... <risos> Meu cavaleiro! eu vou falar sobre uma, um programa muito fodástico que fez parte da minha infância, né? TV Globinho. Qual é a criança que não se lembra? Qual é a criança depois dos anos 90 que não se lembra da TV Globinho? É verdade. Com lançamentos espetaculares no nível de Digimon, é, Beyblade, que foram animes que foram uma febre na época. Fizeram, fizeram parte de todo, da, todo o crescimento de muita gente e toda vez que a gente olha para a Fátima Bernardi, dá uma raiva da peste <risos> <risos> ela tirou o e muita gente ficou triste por com disso como eu falei, a, gente, a felicidade de uma pessoa, de uma criança na época era assistir televisão você contava as horas para pegar a televisão e assistir Digimon na época que se pôde Digimon pô, que partir que, que desenho vou falar do Bom Dia e Companhia aí, que já teve várias versões de apresentadores, né? Já teve a Jaqueline no início, quando eu assistia, não sei se teve algum outro antes, né? Aí depois teve aquela dupla dos do garotos, que era um japonês e a menininha lá. Aí depois teve a Maísa. Aí teve... Depois teve uma peita de gente aí, né? Que o Seu fãs foi voltando aí por causa da novela, das novelas infantis que passavam. Mas é, o que importa é que, assim, é, Bondi Companhia passou vários, vários desenhos muito bons, mesmo. É Só começando por Naruto. A primeira vez que eu, que eu assisti Naruto foi no Bondi Companhia. One Piece também. A primeira vez que eu assisti One Piece foi na, em Bondi Companhia. E foram muitos outros como X-Men, Evolutio, é, como A Liga da Justiça, como Super Choque também. Teve um, uma, um monte de desenho muito bom que passava na, no Boninho Companhia, no SBT e que muitos deles até hoje estão passando aí não é, outros não, mas muitos estão aí até hoje, se você quiser assistir quero deixar aqui as missões honrosas para o Band Kids, que trouxe anime como Dragon Ball Z é, o Rede a, o, a a Kids, que trouxe Full Metal Alchemist, e a TV Cultura, com sua grande grade para o público infantil que mantém até hoje programas novos e antigos. Encerrou? Você acha? <risos> <risos> <risos> Bom, pessoal, é... a gente está encerrando aqui mais um vídeo, com um especial de Dia das Crianças. Aqui são três crianças falando. É grande é três hum. crianças grandes. Três crianças grandes. o dia foi Tá, desnecessário, mas tudo bem. <risos> Então, por favor, pessoal, é... Caralho, <risos> Então, por favor, pessoal, curta o like em nosso vídeo. Se não gostou, também não curta não. Deu... Mas, dê o dislike, foi o que a gente saber se não gostou. E se inscreva no nosso canal. E... me nas nossas redes sociais. Até a próxima. Hashtag popafideguliz. Hashtag não, popafideguliz. É isso aí. Hashtag, hashtag. Hashtag, hashtag. Hashtag. Mas, que é eu com essa com máscara, esquenta, né? Mas Eu acho é tirar Não tirar Eu, eu, eu gostei, velho. Gostei Vou botar no Tinder esse aqui é da nervo, Tem que ser forte pra botar essa porra aí Xixi, Ficou melhor em tudo que em mim, velho. Xixi, mata um ninja também Ficou melhor, velho. Não, deixa Eu sou mais novo que você Deixa Eu aí. Filho, esse ir isso aqui é um xinobi de verdade. Ele combina com o né? Como é que faz assim? Não, assim é, é Goku, né? É. Assim, Rock Lee. É, Rocky Lee. Bom, é. tá massa. E agora? Agora a gente começa. É. <risos> <risos>